amigos do programa Ana Catarina Show, hoje com uma convidada, é, que tem uma história que muitas mulheres aqui da nossa cidade é, vão achar assim, parecida com a sua, que é a Pérsia. Tudo bom, Pérsia? Tudo bem. É, Pérsia, nós estávamos conversando um pouquinho antes, você não é natural de Mafra. Não, eu sou natural de Paranaguá. Faz quantos anos que vocês estão na nossa cidade? 31 anos vai fazer. 31 anos? 31 anos. E você se acostumou? Como é que foi assim no começo? Ah, me acostumei. No começo sempre é um pouquinho difícil, né? Daí mudança de, de clima, principalmente, né? A gente vem de uma região praia, né? Então é bem quente para lá, para nossa região. Mas, tirando o clima, que daí passou um ano, já me adaptei, eu adoro Mafra. Nossa, eu é, é, já me considero uma frente já de, com de nascimento. É. festa então, é, você, você fez até o um ensino fundamental. Então ensino médio. Você casou com quantos anos? Com 16 anos. Ah, você casou com 16 anos? Sim. E daí você veio para Mafra? Sim, a gente com um ano e dois meses de casado já mudou para Mafra. Então, daí você ficou, daí teve filhos lá em seguida? É, eu tinha já, né, um filho, ele tem, vai estar fazendo 33 anos e ele tinha seis para sete meses na época, né, daí a gente, os outros filhos a gente foi tendo aqui. Daí quando você viu o teu esposo veio como gerente? Sim, ele veio gerenciar a cerâmica, né, e daí ficou durante nove anos ali na cerâmica. Mas durante esse período eu já fui começando a me interessar, sabe? Aprender a fazer doces, fazer alguma coisa, porque eu ficava só em casa, daí queria me sentir útil, queria também aprender outras coisas, porque eu era muito nova, né? Eu casei com 16 anos, então eu não sabia, assim, muita coisa, né? Você meio que foi, tipo assim, é, foi, foi aprendendo a fazer as Sim. coisas sozinha. É, daí não tinha, não tinha internet, né? Não tinha celular, internet, essas coisas, então era televisão, é, programa de culinária, daí eu fui aprendendo ali, né? Fui pegando gosto e daí é aquela coisa, você faz para os amigos, aí eles vêm, saboreiam e daí, ah, por que não faz para vender? Daí começa a aparecer, né? Surgia o desejo de, opa, uma renda extra, né? Por que não... E também você se sentia assim, é, assim, mais valorizada, não só pelos outros, por você mesmo. Sim, se útil, né? Se sentiu útil. Hum. E daí você começou a vender, mas qual que era o teu, assim, o principal? Que que, qual que era assim a tua principal venda? Qual o produto? Ah, no começo eu comecei assim, fazendo um pouco os salgadinhos, né? Que eu já tinha alguma noção, porque meu pai sempre foi padeiro, sempre teve lanchonete, a gente ajudava em casa a fazer alguma coisinha assim. Então eu fui fazendo o básico, assim, pastel, coxinha, um risoles, e daí fui aprendendo a fazer bolos. E daí foi, foi indo, quando você viu foi aumentando, de Sim. propaganda de boca em boca. É. E o teu marido, o que, que achava? Ah, ele sempre me apoiou, sempre achou assim, legal, né? Ele achava assim, nossa, bom, você tá te fazendo bem, né? Vai em frente. Daí você fazia os trabalhos de casa, no, hum. no horáriozinho, desde quando você é. viu, já estava já começando a trabalhar até os trabalhos Sim. de casa. Daí já tinha, começou a acumular tarefa, né? Começou a aumentar, e daí os filhos vieram, e daí tem aquela coisa, você quer ajudar, mas você não quer é, deixar as crianças sozinhas, então trabalhar em casa, empreender assim com com trabalhos assim que você possa fazer a partir de casa é muito bom assim, sabe? E você sente assim que você vê assim as suas amigas assim colegas, é, você já viu alguém assim começando como você começou? Sim, tem muitas até que pediram cursos, né? Então eu montei cursinhos em casa para ensinar outras pessoas, né? Tem tem algumas meninas aí da cidade que já hoje já são empreendedoras na área da, da panificação, dos bolos, que aprenderam comigo, sabe? Tem muita gente aí que me chama de prof até, assim, sabe? Ah, é? Que é, é assim. legal! Isso é muito legal! A minha é. mãe, que nem comentei com você, a minha mãe também era uma mulher bem empreendedora como você. Ela teve muitos filhos, né? Dez uhum. filhos, então não tinha como trabalhar fora. Então, para ajudar na família, plantava. Às vezes a gente tinha chácara, plantava broca, a gente saía vendendo nos mercados, fazia crochê, fazia comida. Começou fazendo ovo de chocolate, uhum. também era assim. E eu vejo que as mulheres que que tipo assim, que estão em casa e que tem essa visão, às vezes nunca trabalharam fora, porque é diferente. Hum. Às vezes você está trabalhando, às vezes por algum motivo você tem que sair do teu trabalho, e daí Sim. você não consegue ficar em casa, porque como você trabalhou fora, você não consegue... Você acaba é, voltando a fazer alguma coisa pro tempo, né? E, e também na renda familiar. Agora, a mulher que sempre esteve em casa, que nunca chegou a trabalhar assim mais tempo, ela para ter essa visão que você teve... É uma coisa assim que a gente admira, porque você pensa assim, nossa, é... foi lá, né? Um, um... Começou Sim. assim do nada, né? É, e tem que dar a cara a tapa, né? A pessoa tem que acreditar nela, assim, né? Eu, eu na verdade, eu fiquei muito conhecida hoje na cidade, graças a colocar os meus lanches numa caixinha, eu comprava as caixas de papelão, encapava com, com contact, assim, bem bonitinho, floreadinho, fazia tampinha, colocava cada produto ali, chegava nas lojas, abria as tampas ali, vendia, sabe? O pessoal comprava mesmo. Assim. Mas se, eu fico pensando assim, ó, se veja, não tinha experiência nenhuma. Não, só é, ou, ai, Era só ideia. Só as ideia, ideias. Ideia vinha ideias, na tua cabeça. Não. Isso é visão, isso ninguém tira da gente. É que eu acho assim, sabe? Cada um nasce com um dom. Deus dá o dom para todos, né? Eu digo os talentos. Aí, se a pessoa souber pôr, né, pensar, né, mas eu tenho um dom, todo mundo tem o dom da comunicação, o dom das mãos, do artesanato, né, do crochê, do tricô, manicure, então basta você por em prática, né? E daí você vai fazer sucesso. E você vai acreditar em você. Acreditar em você, é o que precisa. Daí você começou a fazer os salgadinhos, daí você comprou uma empresa que a gente tava falando. Sim, eu comprei, cheguei a comprar uma empresa, né? Porque começou a aumentar muito a demanda de pedidos, o pessoal pedia demais, eu já não tava mais vencendo sozinha, daí eu, eu acho que chegou a hora de de ter o meu comércio, porque já tô conhecida, né? Tem uma clientela formada já, e foi muito bom, sabe? E teve gente, assim, que... Clientes que atravessavam aqui desde a Sousa Cruz até lá na Vila Nova para comprar com a gente, assim, sabe? Porque eles sabiam que era caseirinho. Eu sempre dei valor ao caseirinho, sabe? Eu nunca quis fazer nada industrializado, assim, comprar... Pronto para mistura, sabe? Meu que negócio... tem, né? Agora tem bastante. Tem, com... tem bastante também. Tem qualidade essas coisas, esses produtos, sabe? Mas só que o caseirinho, ele é diferenciado, né? Então, o nosso pão francês era receita caseira. A gente nunca usou farinha pronta, assim, para isso, sabe? Ah, é? Sim, o nosso pão francês é a receita própria, assim. Você faz pão francês? Hoje em dia, não. Hoje eu não faço mais. Hoje eu trabalho mais com os cafés, né? O café colonial acabou... Foi uma coisa assim que eu, digo assim, atirei no que vi, acertei no que não vi. Mas aí, sabe? como é que você teve essa ideia? <risos> então, eu tava já é, vendo, assim, né, alguns lugares ali de São Bento, Rio Negrinho, que estavam fazendo, eu achei uhum. bem legal. E aí uma amiga, assim, sabe, a Adri, até assistindo, né, a Adri sempre falava, por que, que você não faz na tua casa? Eu disse, ah, mas será, né, será? Não, mas te, faz, nem que seja para poucas pessoas, o espaço que eu tenho não é muito grande, assim, uhum. sabe? Atendo no máximo 25 pessoas, assim, sabe? Você mora onde? Ah, no bairro Faxinal. Uhum. Aí comecei, a falar, sabe o que? Eu vou... Porque foi bem na pandemia, a gente tava, tipo, passando pós-pandemia, assim, sabe? E as pessoas estavam com aquela vontade, né? De sair, de comemorar, de fazer alguma coisa. Então foi ali que eu comecei. E só que, tipo assim, eu fiz, acho que uma meia dúzia de cafés na minha casa e as pessoas começaram a encomendar para casa delas. E você fazia tudo? Sim, né? até hoje eu faço... E entrego, por exemplo, você fala assim, ah, eu quero fazer um café para 10, 15 amigas no máximo. Eu monto tudo, levo as louças, levo todos os pratos, monto a tua mesa, deixo tudo prontinho lá, e você só paga e pronto, come, não precisa fazer nada, sabe? Fica prontinho a tua mesa. Que ideia diferente. Uhum. E pegou, sabe? Uma ideia bem boa, assim, eu adoro, né? Porque eu falo assim, ó... Mas você eu... quer dar um trabalho, né? Porque você dá, tem que fazer trabalho, tudo um pouquinho. Dá trabalho, só que eu faço assim é como se fosse para os meus amigos sabe todo mundo fala mas por que, que é tão gostoso o que você faz é diferente porque eu sirvo uma mesa como se fossem meus convidados entende então eu quero que todo mundo coma, todo mundo sabe saia satisfeito então um vai falando para o outro né? hoje em dia minha propaganda ela é mais boca a boca do que outra coisa eu digo assim sabe é tinha me falado que você estava fazendo um café mas eu não tinha uhum. entendido muito bem é assim que funciona Eu entrego para desde 10 pessoas até 100 pessoas se pedir, né? Não tem problema, a gente faz. Mas e daí você tem ajudante, algo assim? Tem algumas amigas que se propõem sempre a estar lá dando uma mão se eu precisar, mas normalmente é o meu marido que me ajuda, sabe? Ele trabalha também, mas nas folgas... Chegou do trabalho, vai pra pia, vai lavar louça. É porque eu sou assim, eu fazia, eu faço a pior, é a louça. Né? É, ele Mas... diz, você faz bagunça, né? Não, eu produzo, <risos> né? O chefe só faz, né? Que eu, os ajudantes, eu tenho auxiliares junto, que mesmo. limpam. Ele vai juntando louça, louça, louça, é. quando eu ver. É, não é fácil, né? É, a gente vai, né? Tipo, organizandinho, lavando um pouco, né? Quando eu tô bem sozinha, eu tenho que me virar, né? Mas... Mas, normalmente, ele tá me ajudando. Mas, assim. deve ser faz o serviço de casa e mais esse negócio? Deve... Sim, faz o serviço de Tudo casa, sozinha. cuida do meu jardim. Mas Você não acha produz... que isso é meio imperativo? Eu tenho... <risos> Tem que sossegar o fácil. <risos> não, mas eu tiro meus descansos, sim. É? Sempre, sempre dá para intercalando. É que assim, a gente tem que fazer o que deixa a gente feliz. Sim, é que, é que quem faz o que gosta, não trabalha hum, nunca. Não você se empolga, você vê, já passou o horário, sim. tem que dormir, tem que acordar cedo, Meu né. tem eu... claro que tem dias que a gente tá mais assim, mais, mais assim, né, querendo mais trabalhar. É. Tem dias que a gente tá mais cansada, é normal. O que acontece é assim, sabe, quando eu tinha o comércio, que eu acabei, uma decisão nossa de, de fechar, Porém, eu nunca deixei de gostar de fazer o que eu faço, né? Então eu falei, eu, eu vou fechar as portas do comércio, mas não vou fechar as portas do meu trabalho. Você entende? nunca deixou a peteca cair? Não, nunca deixei, nunca parei. Eu disse, eu vou fechar o comércio porque é a hora, o momento, mas eu pretendo continuar porque eu gosto do que eu faço. Então eu tenho meus momentos de folga, porque a gente tem os cafés tipo uns dois, três na semana, né? Às vezes dois na semana, então você consegue intercalando, sabe? Mas é que você faz mais coisa, né? Pé? Você só é. faz o café. Você não, faz vai, vai faz o café docinho. também, acompanha no café colonial, café, leite, suco, chá. Não, sim, mas fora isso, se a pessoa quiser, ah, você... em... é que você uhum. faz faço, salgadinho, faço docinho, faz, faço... docinho, faz docinho, faz bolo, sim, né? Sim, faz coquetelzinho, às vezes a pessoa quer só um salgadinho, poucas peças, a gente faz também, faz, não tem problema. Não, e, você... e você começou de sacoleira. Comecei assim, de porta em porta. E tenho... vergonha, se tiver com não, vergonha, não tem. Digo, vergonha é roubar. É isso mesmo. <risos> trabalhar nunca foi vergonhoso. Eu que eu aprendi, né? Eu trabalhei desde os meus 10, 11 anos de idade, eu, eu ajudei meu pai. Então, na lanchonete dele, então a gente trabalhava, né? E a gente cresceu numa outra época que trabalhar era bom, né? Não era, não era pecado, né? Hoje em dia... O jovem trabalhar é pecado. É, nem dá, né? É cabelo, é. né? Mas, persa, vamos deixar os contatos aqui teu, pro pessoal, uhum. ó, café colonial, entregue em casa, com, até com as louças, com tudo completo, a persa faz. Então, uhum. quem quiser, entre em contato com ela. Qual que é o telefone? É o 47 996 2112. Esse é o meu contato mesmo. E o Facebook, como é que tá? No Facebook, tá Pérsia Yilton, né Pérsia Hilton. É ah, uhum, e, e o daí o Instagram de comércio dos meus produtos é Maravilhas da Pérsia. Ah! É. <risos> Tá certo? É às vezes é. tem que montar, né? E, uhum. e as redes sociais, como é que foi para você? Porque tipo assim, você começou a fazer tudo assim, nem internet, não tinha que nem a gente conversando no começo. Não tinha, era não. tudo televisão não sei o e daí a internet, você, como que você pensou assim? Ah, eu tenho que ir para internet? Como ah, daí foi? começou ali, primeiro era o Orkut, né? Nessa época uhum. assim, a gente postava qualquer coisa. Eu, quando velha. Eu e daí curto. quando migrou para Facebook, daí uhum. aí eu postava ali, né? No, ah, já no Face no você Face. fazia propaganda. É, porque daí quando começou ali o Face, eu tinha panificadora nessa época, né? Ah, daí você criou daí, uma página. E daí, daí eu criei da panificadora. Até tem até hoje, só que a gente nem entra mais lá, né? Eu, uhum. eu posto agora tudo mais assim no, no Face e no, no Maravilhas da Pérsia mesmo. Que é que, no Instagram. É, é no Instagram. Mas muito é. obrigada. Espero bem, que você tenha gostado, né? De... Ah, eu gostei bastante. Nossa. Primeira <risos> vez que eu enfrento uma entrevista. Porra, mas foi super bem. Quem caguejou, <risos> eu gaguejei, você você mas... É, tem que, tem que ser cara de pau para trabalhar para vender. Quem trabalha no comércio. Para vender, não tem que dá, ser muito comunicativo. Eu acho que isso me ajudou bastante, porque eu sempre fui Bem comunicativa, sabe? É, não, não começa, é. não dá pra ficar assim, quietinha, não, não. Tem que conversar, porque até, inclusive, eu vou fazer um café colonial agora é, em comemoração do Dia da Mulher, Aê. só que eu vou fazer dia 7, sabe? Uh -huh. Então, a gente já tá com poucas vagas sobrando, bem limitadinho lá, né, o espaço. E... Lá na nossa casa. Na minha casa, uh -huh. a gente tem um espaço, assim a parte lá já pra isso, né? Então, né, sinto-se convidados a adesão, é 40 reais por pessoa, então tá bem legal, né, o valor. E... Quem conhece já está reservando, assim, já sabe, porque vale a pena, né? Bem, bem sortidinho, bem, bem legal. Mas obrigada, peça. E desculpa aí alguma coisa, né? Já faz não tem. Fim. E até o próximo programa da Ana Catarina Show aqui no Rio Mafra Mix, numa sexta. <risos> obrigada, até mais.